Olá, aqui estamos para mais um BMC Momento, um momento de partilha de conteúdo relacionado com gestão e marketing e depois de, nos episódios anteriores, estarmos focados no cliente e no processo de decisão de compra, hoje a questão que se coloca é a análise da concorrência. Ou seja, afinal, quem é que é a minha concorrência? E pode-se facilmente, ou com alguma facilidade, responder a esta questão colocando três questões. É o que, para quem e como. Mas, final, o que é que eu quero dizer com estas três questões? Muito simples. No quê? Que necessidades é que são satisfeitas pela nossa oferta? No para quem? Que mercado-alvo tem as suas necessidades satisfeitas com a nossa oferta? E, por fim, como? Que tecnologia ou meios que são utilizados por nós que nos permitem satisfazer as necessidades deste mercado-alvo? Agora, ao respondermos estas questões para a nossa oferta, se procurarmos outras empresas em cuja a resposta seja igual às três questões, às respostas que nós dermos, temos aqui um concorrente direto. Se porventura destas três tivermos duas respostas iguais ou apenas uma, estamos a falar em concorrência complementar, em que tem outras ofertas que poderão complementar ou até substituir a nossa. Portanto, com a resposta a estas três questões, a nossa oferta e para empresas que nós consideramos que poderão ser ou não nossos concorrentes, nós podemos encontrar a nossa concorrência mais direta, responde da mesma forma às três questões, ou concorrência de complementar ou substituta, se tiveram respostas iguais a duas ou só a uma das questões. E desta forma muito simples, com estas três questões, o quê, para quem e como consegue assim identificar a sua concorrência. Obrigado. Mais uma vez aguardo os vossos comentários, as vossas partilhas, questões e conto convosco no próximo momento. Até já!